Carolina é uma menina de 8 anos com surdez. Foi matriculada no primeiro ano do ensino fundamental em uma escola regular. Ela não está alfabetizada, não sabe língua brasileira de sinais, Libras. Os pais querem que a filha aprenda Libras. A escola não tem professores de Libras. O que você faria no caso dessa criança por quê? Em relação a essa situação, reunindo os depoentes de todo o Brasil, obtivemos os seguintes dados: 95,82% indicaram a escola comum, 2,23% indicaram um serviço, instituição, escola especializada. E depois. O ingresso a uma escola comum. 0,56% indicaram diretamente uma escola especializada e exclusiva para alunos surdos. 1,39% não sabem ou não responderam.